Olha aí, eu e o corvão na sincronia. Essa Charlotte aqui achando que é a gente. Faz ideia. Aí. O hum. um corvo com cá, pra pegar uma dada. O isso? Já Japinho para pra cima aqui. <risos> <risos> <risos> eu vou tanto. Um Vamos no batata. Aqui, aqui é uma putaria. Ok, adoro putaria. uma é batata. Quer tentar agradecer o motorista para ver se sorte? Agradeci. <risos> ah, aquela que eu ganhei eu não agradeci, então. Não, né? João Henrique festeiro caindo aqui. A ah, nossa os caras caindo mó rápido, vai tomar no cu. Nunca vou entender isso segurar todos os botões junto, o A, S W. Não funciona e. essa porra, eu já tentei várias vezes. E tem que gritar, tipo... <risos> tem que estar tá aí com forças, assim, <risos> então. Tem que virar um super saiadinho, até tá chegar no chão. Eu vou cair na nessa... Somente. Se estivesse cagando uma tonelada. Um tiro. Nossa, eu só erro tiro, velho. Só. sou um fracasso. Aqueles meio me antigão quando você vem. Ah, matei um ser humano aqui. Boni! Que? Ah, não! Não, não, não, não. Tem um cara aqui comigo em cima aqui, ele vai me puxar, eu acho. Não se eu fugir primeiro. Mata, mata, mata o negão aqui! Um de vida! Não! Ele quer me finalizar! Eu tava sem bala. Tem outro cara hein? aqui. Pera cai aqui pra Ah, o cara vindo ali do oh, O. 300, 300, vindo aqui. Vem cá, não. Vem cá, Atrativo. corre, corre. Boa, isso? Ali, ó. Oh, vindo desse, ó. Oh. Eu tô com 4 ah, de vida, gente. Fudeu. Consegue vir aqui me salvar? Vou tentar. O cara tá indo em cima de ti. Ai, caralho, não tem como passar aqui. Atira em ti. Tanto olhado. Não! É, uh. Save-me, save-me aqui, longe 25 23 Ele só não pode me ver, só isso Eu vou chegar, relaxa. Eu queria tacar nós dois longe Mas só você foi Ai meu Deus Tá cavando na árvore aí, caralho ah, tem que achar o mundo Minecraft. Achar o portal da. Sem cura nenhuma. Ó, ah, tem que achar o Minecraft para o mundo de Fortnite. <risos> peraí, peraí, se joga na montura, hein? Hã? Quatro morrer e ficar contente de vida. Tinha citado e ficar contente de vida. Tá bom. Suicídio é sempre a solução. Aí tá bom já. Uou! Uh. Melhor jeito de se curar. Se joga de uma altura e GG. Também. Nossa Senhora. Só que não funciona na vida real, né? Melhor... De... <risos> Melhores métodos curativos. Fica naquelas casas ali antes de partir pro. Com abraço. Certeza. Tô nem crendo que eu consegui destacar longe. Nossa, velho, grande. Ah, que eu, Ai, eu fiquei puto ali, né? Hum. Eu e a mulher deram um tiro no mesmo lugar junto. Ela com a, do... a Tática verde, que eu vi que ela. Depois que matei ela. A Tática não, um Pump verde, eu também. Dei um tiro no peito do outro, ela tira toda a minha vida e eu tirei só 40 de dano nela. É, a Janete, né, mano? Você acha o quê? Você achou que ela ia tirar 10? Tá louco? Tem uma M4 branca aqui, você quer? Já tem. Era uma cura nessa outra. Tem uma uva. Ah! O jogo deu alt tab, assim, porque não quis. Deixa eu uma pump azul. Tem alguma coisa de cura aí por aí? Nada, eu achei um kit, mas já usei. Ah, tem uma peça aqui! Onde? Não sei, mas eu tô ouvindo barulhinho. Aqui, achei. Não tem dois pedaços já. Tu também já pegou aquele, né? Uhum. Vai tomar um peru esse bagulho, tô até vendo. É. Vamos aqui atrás, ó, tem um portal ali. E o carro de sorvete ninguém foi. Pois é, né? Da onde é que eu gosto de sorvete, tipo, tem bagulho de hambúrguer, tomate, mas não tem sorveteria. Ou tem. Ah, ah tem tem. tem. Um... o de truck aí da vida. Ah não é no deserto. É, um deserto. é, É, mas os carros já existem. Você que fez isso? Sim. Lindo, né? Muito bonito. Mas tem baú nessa porra. Baú não, Deixa eu ver se eu acho lá. Tem bandagem lá onde aquela mulher quase me matou. Balançinha. Ó, oh, tem outra peça aqui. Caralho, no meio do nada. Nossa, se eu vim aqui um, uma vez foi muito. Tinha bandagem e achei escudinho. Bandagem aqui em cima também. Cadê a peça aí embaixo? Uhum. Era essa peça que você queria? É exatamente. Quer que eu carrego escudinho? Vou lá, velho. Ui. Vem cá. Aqui, ó. É na ponta comigo. Portalzinho ali, mano. A gente foi pro outro A lado. Onde? Ali, ó. No ó. Tem dois. Ah, usa aí, tu não tem missão de fazer? De entrar neles? Já fiz, eu acho. É, já fiz. Um monte. Quer ir templo? Ou. Promo... cabana, não. não sei. Labirinto? Tá. Ó, tá os caras ali no S.O. lá embaixo, ó. Correndo. Bora. Tá indo pro labirinto. Vem aqui então, vamos. Parede aqui. Ó, já tretaram aqui. foda que eu tô com pouco munição. Sem munição de 12 de AR aí Tem bem pouca. Deixa eu tirar um pouco. Pouca mesmo. 12. Isso que dá pra tirar de 12. Tá bom Os pais tão vindo pra cá Aí Drust, é, lá, é aqui que ativa o Slenderman Drust? Exatamente, vi no <risos> canal invenso lá Caramba Totalmente verídico E agora eu falo com vocês, sim, sim, microfone Vocês vão ganhar um, um gift card eu porque aqui. eu só faço vídeo contando verdades Ó, os caras estão lá no 210 Quebraram sim. a árvore lá é pra cima deles? Vamos. Cuidado pra não ficar pulando. Que assim de acertar. Ó, calma os tá cogumelos aí. Quer dizer, eu que tô precisando. Tô perto deles já. A missão de cogumelos. Com acertei nos tiros. Ai! Granada, nada, mas acertei tudo. Pra variar. Nossa, tá morto. Vou flanquear. Matei. Um. O outro não sei onde tá. Se liga. Ah, cheguei. Estava perto. Uh, não enxergo. Ah, se pá, ele tava solo. Não, não tava solo. Não. Eu vi ele contra o cara. Deixa eu usar escudo aqui. Passou ah, o tiro aqui. Lá, lá dentro. Tô 300. vendo, tô vendo, tô vendo. Ai, me acertou esse arrombado. Eu tirei 60 de escudo dele. Cuidado, ele fica paradão, mas ele mira. Matei, boa. Tem bandagem, hein? Tem. Ó, ah, pega um escudinho. Valeu. Vou arrumar aqui. Sim. Tem uma missão de sniper ou tu tá usando? Não tem sniper. Missão? Você tá perguntando? Munição. Ah tá, munição. Tó. É porque tem um X aqui no chão. É pra curioso perguntar, mano. Bom, ba. Tem aqui também, ó. Foi Slender mesmo? Ah, é verdade. É programado, tá ligado? Então, onde tem X, ele aparece. Sim, sim. Fazer Deve não ser onde ser um spawn nas páginas, Slender tá mesmo. Eu vou fazer um hit do site lá logo. Tenho... susto! Passou o hein, rapaz? Já lá, tô muito ligado. Eita, caraca. Você que tá com essa bola ali? Que susto, umas balinhas ali. Ô Ju, próximo desenho, faz a ursinha, mano. A ursinha, em geral, curte aquela porra. Faz uma ursinha versão do mal. Da hora. Uma ursinha... Não, falando sério mesmo, tá? Faz uma ursinha versão Halloween. Mano, faz uma ursinha fumando um beck escrito Bom dia, caralho. Perfeito. O caso é que o Halloween tá pra chegar, não faz nada. Deve ficar em alta esse bagulho que tu fazer. Fazer uma skin de cabeça de abóbora. Ah, isso já tem. Não no ah, jogo, é mesmo Tem um cara aqui! Uma miranha! Acho que tá a gente... Atendendo. Deixa eu mentir. Sim. tá aqui em mim. Dois. Roubei um. Tá, achei outro. Subiu em cima. Tá vazando o nome do bagulho. Cagou Coisas para terríveis Cagou, vamos atrás, vamos atrás Calma aí, deixa eu matar esse cara aqui Cadê? Ah, ele vai morrer de qualquer forma se a gente matar esse outro Ah, morreu Quitou Quero ver se ele tem cura ah tem um cara aqui Putz, tô indo Quer dizer, tem um cara aqui, mas eu não sei onde tá Olha Eu tô muito mal, velho Que pariu Mano, eu vou correr isso sim. Preciso me curar. Quero ver onde que tá o loot do que tá sendo que Aqui, tem um kit. Me joguei aqui embaixo. Vou morrer, Se esconde, velho. Vem cá, eu tenho um kit. Tenta correr pra cá. Não dá, não dá. Tá, eu vou me curar e já vou aí. Vou pegar essas armas aqui. Tô indo. essa pump? Não tem pump, Tem sim. Tô indo. Caralho, não prende a cabeça aí não, filha da puta. Derrubei, bem? trap num finalizado, matei, boa, toma aqui, mais, mais perdido que cego em, tem outro kit aqui, depois você carrega, tá, tô com um escudão, você tem escudinho aí? Não, vai sobrar um pra você aqui, Não. ó, Mieda dá pra carregar desenha. três escudão agora? Sim, antes? Sabia não? Sabia não. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. O cara caiu na minha teta, mano. Coloquei a teta num lugar mó bosta. O cara, o cara que eu matei dropou umas munição de sniper. Ficou pra lá, não peguei. Olha ah, lá no ó, Tem uns cara. Tem uns loot, quer dizer. Ah, tô com munição de sniper pra caralho. Né? Eita. Sou eu. Tem... Miranha. Um... seu amigo de Escudinho. sempre, Miranha. E mais sniper. É o amigo da vizinhança, hahaha. Ha. Agora ele é o pau da vizinhança. O pau dos crackus. Tenta tá grudar em mim. <risos> é. Ah, bunda. <risos> chupar a bunda. Chupa a cu. Esse <risos> <risos> ah, é o verdadeiro chupar Ah, sabe que é a minha teoria? Hum. Sabe aquele bug da skin? Eu Sim. acho que é algum spoiler que eles querem deixar pro próximo season, porque não é possível eles deixarem aquele bug tanto tempo. Só naquela season, né? tipo... que ah, tem tem derrubei! Boa, caralho. 200 metros. lá em cima daquela torre lá, tem dois. Eu vi. Ó oh, o tem míssil um subindo lá! Assim. <risos> o míssil chegando devagarinho. Nossa, Nossa tem, tem gente no... lá. no cantinho ali, ó. Tentando curar. Cuidado, hein. Tem gente pra caralho ali. Ó lá do outro lado, ó. Como que eu errei? Ah, pula mesmo, corno. Olha é que tá os caras. Lá no oeste. Ma... Meu cara que eu matei morreu. O cara finalizou ele. O cara que eu derrumei morreu. Ó o cara lá. Matou... O... Foi tipo, matou o morto lá do paladinho. Matou é. o morto. Você foi morrido. <risos> <risos> O inimigo eliminou dois. O inimigo. Está. imbatível. O inimigo é um tá selvagem. Caraca, é cara, aqueles caras lá? Vamos. Ah, cara aqui embaixo! 240. Ele soltou. Já matou dois? um. Caralho, eu atirei com o bagulho achando que eu tava de 12 na mão Caralho, acho que pode tirar com miranha, é isso mesmo? Morreu? Eu tá bom? Cadê? É não, matei Tem outro? Tô ouvindo barulho de outro Vou pegar esse aqui Vou apelar também São dois, não é? matou um? Então, matei, matei Calma, tem outro. Tá aqui, tá aqui. Ô buceta de velha. Derrubei um. Mano, a folha defendeu o cara, é isso? Matei. Linda. Preciso me curar. Tá. Tem kit aí? Nada. Tem bandagem. Tem Scar de tá ouro mesmo. aqui, pesado pra pegar. Ah, tem um... Tem escar de ouro P90 ah, dourado aqui, você joga de SMG, né? É. Mas eu não... É, não gosto do P90, não. Ok. Nice, mais quatro. Eu tenho escudinho, se quiser. Sobrando aí, eu quero. quero um. Não tem kit, não? Não. Aliás, eu tenho... Ah, não, achei que eu tinha fogueira. Quer que eu carrego isso aqui? Pode ser. Ó o Gnome aqui, tô achando que é a gente. Faz ideia do Gnome. Vamos a gente acha mais alguma coisa. Escarda dourada é. você quer? Eu já tô, já tô. Ok. Deve ter aqui um kit, alguma coisa, não é possível? Caralho, pega que não tem. Não, kit não tem, mano. Tem que ir safe. Eu tenho, aqui ó, vou fazer o esquema do. do Jump. Calma, calma, acho que encontrei um kit. Achei, achei. Vem aqui. Cara, <risos> só procurar o que tu acha, mano. Será que dá tempo de usar? Mano, você vai ter que usar e correr. Não dá tempo, não dá tempo, eu vou correr. Deixar as bondades pra trás. Vem cá, fazer o um esquema. Que eu acho que não vai dar também. Não vai, véi. Que... Essa safe dá pra nós correr a pé mesmo. Não tá, mas eu vou pegar, dar um impulso pra nós. Mandou o healing aí, então. Tem... Quantos escudinhos contigo? Três. Tá, ah, me dá um só pra deixar equipado Ué. no ah, inventário. Tá. Okay. Tente... É oito contra dois. Sim. Vamos subir aqui, ó. Vamos subir aqui. Pegar vantagem. Sub, sub, sub, sub, sub, sub. Saudades da minha arma de miranha nesses momentos. Tamo safe já. Já podemos <risos> velho na cal. Ah, os cara. Hmm. Deve tá dando Achei tá? ali lá em cima de. Ui. Aonde? 195, no telhado Tá bem ali onde eu vou tirar ali ó Tá lá ainda Acertei É dois eu sniper sei. que não se mexe Eles são um no vão Derrubei um, derrubei um É um chato hein Jump? Comigo, vou fazer Caralho, um quase jump. que você me mata Ô oh, buceta de idosas Não peguei no Jump, ah foda-se o portal. Da, da, da, da. Um deles vai cair. Não, ele já. Ele tá morto, hein? Já se curou? Já, já se curou. Derrubei. <fixos> vem, cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, rápido. Pusei tipo, lá onde a gente tava. Será que ele vai Não é possível que ele queira levar lá. Vem cá, vem cá, vem, vem, vem cá. Não, não, não tem problema, já tem aqui. Eles estão comentários ali? Não é resistido, não, Bonnie. Nossa senhora, que medo que eu sou. Eu sou um fracasso. Meu. Por que você joga comigo, velho? Boa. Aí, caralho. Você vai pro canal, né? Vai, lógico. Faz ideia, não tava Isso. conseguindo dançar. Vou dançar aqui. Ah, e ia te derrubar.